só agora, porque você alongar, um que hoje? estamos aqui com mais um vídeo. Então, né? Eu estava querendo gravar de um vídeo de um jogo chamado Sonic Powder XZ. Eu não sei, né, do que se trata. Mas eu não gostei. Tá? Eu não gostei. Assim, o Sonic apareceu meio emo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 Tá, eu tô andando tem uma música super mega ultra hard e sinistra. Ai meu Deus! Alguém não é vegano aqui? Ai, desculpa, gente. Se você é vegano, não tem nada, não tem nada contra, tá? Aqui ó, olha só, mataram todo mundo. Tá. Eu joguei sangue.xz, então. A música parou. Volta a música. Olha. Sonic. Ai, ah, eu tô ficando surdo. Eita porra. Oi, você quer brincar comigo? Do you want to play with me? Oh, não chora, Tails. They ask you how you are and you just have to say that you're f. tô triste. Estou tá, andando. tá tudo em chamas, é isso? Dá pra cantar um. This girl is on fire. Agora um clipe musical com o. Tails. Eita porra! Ah! Ah! O que, que eu fiz? Eu apertei o botão errado, gente. Meu Ah, meu Deus! Você é muito devagar. Você quer tentar de, quero, quero tentar de novo? Eu quero se Eu Gostava mais da, da, da musiquinha da Fat Family. X da soco. Não tô vendo meu soco, tá? tá falando ali que X dá soco. Não tô entendendo. Que isso? Eita. Tô caminhando. Mundo afora. Eita porra! Aceeeeeee Peguei Haha, <risos> te peguei Haha, <risos> te peguei ah, eu vou te pegar, seu lixo Haha ah. E aí? E aí? que não me estupre Almas quer brincar, então um pouco tape. Você concorda? Ai meu Deus! Deus, Deus. Deus. Tá, agora é o, o Egg Co Egg Kenga. Eu estou jogando. Sonic.exe Todos meus amigos lixos fugiram sem mim Eles são devagarinho E não conseguem fugir Daqui a pouco começa uma batida de funk <risos> Meu deus. Ah, meu deus! Me ajuda! Quero me matar gente. E tipo assim, o Sonic... Ah! Aí, aí. Eita porra. Gente, esse Sonic. Sonic Tá, meu amigo, você travou meu computador É isso Ele vai lá e bota o seu rosto Eu sou um deus Tá bom, Sonic, você é um deus, tá? Mas você não tem um bom gosto Um deus que não tem gosto bom Emo Preparando o Gamer. Ai, ele sabe o nome do meu PC. Tá, e aí, gente? Ele travou meu quando é suar. Coração tampona de que eu dei... Ó, oh, com esse que tá escrito, tá? Eu sei ler japonês. Da hora, cara. De Deixa eu mexer no meu PC, por favor. Bom, gente, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de comentar. Esse Sonic muito doido. E... Até, a... Até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.